Tem algumas casas que oferecem bônus apenas por fazer cadastro nelas, né? Por exemplo, aqui tem essa aqui, sport Sporting Index, que oferece 100 euros apenas por fazer o cadastro, mas infelizmente ela é apenas ilustrativa aqui, porque ela não aceita o cadastro de brasileiros, né? aliás, de pessoas que moram no Brasil, né? De brasileiros sim, desde que não more no Brasil, então ela oferece 100 euros. E tem outras casas aqui também e oferecem alguns bônus pequenos, mas como é gratuito vale a pena pegar esses bônus mesmo porque não precisa fazer depósito. E uma delas é a Bet Mais, ela oferece R$10 para quem fizer o cadastro. Só de fazer o cadastro já dá os 10 reais Eu não sei se fizer o cadastro em outra moeda se ela dá o, esse bônus. Provavelmente sim, né? Mas isso basta conferir no chat com eles, mas eu não tenho certeza. Só sei que em reais são 10 reais que eles dão. Tem a Flamantes também, que ela dá também um bônus mesmo sem, sem fazer depósito. O bônus dela é de 3, 3 dólares, se a moeda escolhida, claro, for em dólares. É, tem também a Marsbet ela oferece 20 reais só para fazer o cadastro, mas se fizer o cadastro em outra moeda, por exemplo, em euro ou em dólar ela oferece 5 euros ou 5 dólares né? dependendo da da moeda escolhida então tipo em reais ela ela oferece 20 reais e euro e dólar 5 5 euros 5 dólares né vamos ver qual que vale a pena mais pegar aqui o euro tá o dólar tá 3.13 vamos ver o que é mais vantajoso 20 reais dividido por 3.13 dá igual a 6.38 então ela deveria estar dando aqui 5, 6 dólares ponto 38 reais ó, ponto 38 cents. 6 dólares e 38 centos mas eles dão apenas 5 dólares, né nesse caso aqui valeria mais a pena pegar os 20 reais vamos ver em euro, o euro tá 3.68 daria 5 euros e 43 centos, né então aqui estão quase pagando é, a conversão aqui atual, a cotação atual. Mas enfim, mas aí também tem que pensar se for continuar usando esse site é, com relação ao depósito e retirada da, daqui do, do site, né? Lá para o meio mais utilizado, que no meu caso é Neteller, né? Para não ficar vendo conversão toda vez que eu retirar e, e também depositar. Eu prefiro então escolher a, mo a mesma moeda... Da, da Neteller, que no caso é é dólar então eu optei aqui por 5 dólares vamos ver a próxima casa aqui, é a Circus ela oferece 5 euros porém para fazer o cadastro aqui tem que o documento solicitado é o fugiu o nome agora o documento passaporte para receber, para fazer o cadastro precisa fazer o cadastro, precisa é, preencher os dados colocando o número do passaporte. Então quem não tem passaporte não consegue fazer o cadastro nessa casa aqui. E eles dão um bônus de 5 euros. E por último aqui tem a Rambet. Ela oferece 20 dólares por cadastro. Ela aceita brasileiro, porém esses 20 dólares é ela que escolhe ao critério dela para quem ela dá esses 20 dólares. Eu por exemplo não recebi. Fiz o cadastro agora mesmo. E aí fica o critério deles. Né, aqui, ó. O jogador pode a critério exclusivo da Rambet. Receber um bônus sem depósito. Não sei qual é o critério deles. Também não deixam nada aqui explicando sobre qual é o critério. Enfim. Então eles escolhem da maneira que quiserem. Então aqui são mais ou menos um, dois, três. 4, 5, 5 sites aí, onde é possível pegar um bônus sem fazer nenhum depósito. Vamos somar aqui para ver quanto tudo quanto dá. Isso aqui, 10 reais, se for em, em dólar, eu acredito que deva ser 3 dólares. Então dá 3 dólares. A Flamante também é 3. A Marsbet é 5, 5 dólares. A circos. Circos é em euro, eu vou botar 5 também, mas é euro. E... Se der sorte pegar também na Rambet, daria 36 dólares só de, de bônus, né? Digamos que a Rambet não, não dê, ainda daria 16 aí gratuitamente. Então aí são essas 5 casas que dão bônus sem fazer depósito. Essa primeira que eu mostrei foi apenas ilustrativa, ela dá 100 euros, mas não aceita BR. Apenas essas 5 Aceitam brasileiros e dão bônus, com exceção da Rambette, que tem que dar sorte aí de estar dentro do critério deles. Então isso aí, cinco sites. Onde você pode pegar um bônus sem fazer nenhum depósito. O link de cada um desses sites está aí na descrição. Para você que não tem cadastro, fazer o cadastro neles aí.